Olá pessoal do YouTube. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a solucionar um problema causado por compatibilidade do Windows, tá? Programas e jogos antigos que não rodam mais no Windows 8, 8.1 e 10. Então eu vou executar o programa e esse erro que vai dar: 0CX000022. É um erro de compatibilidade, ele é causado porque a minha versão de Windows é o Windows 10 e esse é um jogo que roda na versão 98 e XP do Windows. Tá? É, eu tenho um CD do jogo, então são esses dois jogos meus que eu jogava nessas minhas versões de Windows. Tá? Rodava no Windows 98, XP e até rodou no meu Windows 7. Mas agora no Windows 8, 8.1 e 10, ele não roda mais, tá? Então vocês podem vir aqui em propriedades, clicar com o botão direito, propriedades, compatibilidade, marcar a caixa executar este programa em modo de compatibilidade. Vamos colocar aqui Windows 98, que é onde ele rodava normalmente. Vamos aplicar. E tentar executar o programa Ele vai pedir para eu executar como administrador Mas o erro persiste tá? Não solucionou meu problema Bom, por que, que não funcionou? Né? Por que, que não solucionou o problema se era só marcar ali em propriedades e compatibilidade? Bom, porque esse programa, esse jogo, não funcionou Tá? Então eu vou precisar de mais alguma coisa para fazer ele funcionar. Não é esse programa apenas, são outros programas também que não vão funcionar. Que vão precisar desse procedimento que eu vou ensinar a vocês. Então vocês vão entrar no painel de controle do Windows. Tá? Entram em painel de controle. Vão em programas tem um atalho aqui de ativar ou desativar recursos do windows se não tiver esse atalho vocês podem entrar aqui em programas e recursos que ele vai estar aqui do lado ativar ou desativar recursos do windows vão clicar aguardar ele analisar e carregar os, as pastas né carregou as pastas aqui então temos uma pasta chamada componentes herdados e é esta justamente esta pasta que eu vou ter que marcar para funcionar então eu vou aqui em direct play e marco direct play no caso meu só tem direct play mas em outros computadores pode, pode, pode ser que tenha é, outras pastas aí. vocês podem estar tá marcando todas essas pastas vão em ok ele vai fazer uma análise e vai instalar ele vai fazer a atualização do, do recurso vai pedir para você reiniciar, como eu já fiz esse procedimento e ele já fez essa atualização para mim, não pediu para reiniciar, vocês podem reiniciar se ele pedir, então eu vou fazer o que? Ele está marcado lá em propriedades, compatibilidade, ele está marcado né, aquela caixa, então eu vou executar, pediu para eu executar como administrador entrei bom o jogo aparentemente abriu então funcionou tá? vocês podem testar aqui e ele funcionou agora eu posso vir aqui e desmarcar aquela caixa vem propriedades de novo Compatibilidade e desmarcar a caixa. Executar em modo de compatibilidade. Posso desmarcar ela, que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Porque ele já fez a atualização do recurso no meu computador. Então ele vai funcionar mesmo eu desmarcando. Tem alguns programas que você vai precisar deixar marcado essa caixa, que mesmo você ter fazendo esse procedimento, não vai funcionar então eu recomendo vocês estarem ali marcada essa caixa de executar como modo de compatibilidade tá? para não dar nenhum problema e funcionar normalmente então é isso esse foi o vídeo de solução de problema tá? esse é um erro causado por muitos muitos programas aí as pessoas querem é, é, a, querem estar tá botando esse programa para rodar de novo né? um programa antigo, um jogo antigo e acontece esse problema hoje a gente tem aí as versões mais novas do windows mas mesmo assim a gente ainda pode estar tá executando esses programas tá? então essa é a solução para resolver esse é meu primeiro vídeo aqui no canal eu gostaria que vocês clicassem em gostei, se funcionou para vocês e deixar nos comentários né? se foi bem útil a minha explicação sobre essa essa solução de problema, tá? É, podem colocar também no comentários é, outros é, assuntos que vocês querem que eu aborde aqui é outros tutoriais, tá? então é isso. obrigado aí a todos e falou